Infelizmente não tivemos a presença da Anvisa aqui, que a gente queria questionar, mas saiu um requerimento da deputada para a Anvisa e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que digam o que estão é, falando. E que, que acordo quer fazer sobre anuência prévia? Essa é a primeira coisa. É, segunda coisa, foi, eu acho que foi bom para eliminar algumas áreas escuras que tem sobre essa mitologia uh, da patente, né? como alguma coisa que é para produzir transferência de tecnologia, de conhecimento. Não, na verdade a patente é uma forma de lucrar e eu lucro você vai onde está uma pessoa mais rica a pessoa mais rica tem Estados Unidos Europa e Japão então no caso da, da AIDS felizmente tem lá como aqui pessoas com HIV AIDS e é por isso que tem é, alguns medicamentos se não fosse assim a gente teria como aqui que para dengue para Leishman, não temos absolutamente nada. E, por outro lado, uma preocupação muito grande é que para ninguém não vão ter mais aparecem novos antibióticos, porque a pesquisa, as patentes, não fomentaram a, a pesquisa antibiótica. E se não temos novos antibióticos, para que, que essas, esse é, sistema de patentes funciona? Eu acho que ele tem uma relevância, é, que tem sido, muita relevância, e ele tem tido pouca produção para as necessidades de saúde do mundo. É um modelo que gera inovação, né? eu, eu, eu discordo disso, e de, várias outras pessoas discordam também, de que na verdade isso gera patente, gera e propriedade intelectual, mas não necessariamente inovação. É, esse modelo que a gente tem, que foi é, internacionalizado pelo TRIPS, mas que né, vem, vem crescendo de, mais ou menos na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, é, é um modelo construído, nem sempre foi assim que a gente fez inovação, e a gente tem que lembrar que esse que é como, como já foi dito que é, é na verdade um chute na escada do, do desenvolvimento Você tem países que têm já um nível de desenvolvimento alto que geram é, inovação chutando a escada para que os países não consigam copiar, não consigam aprender e não consigam inovar então é, esse sistema ele, ele serve para gerar lucro, ele não serve para gerar inovação, a gente vê a qualidade da, da inovação gerada só decaindo apesar do número de patentes crescendo o, o, o preço da litigância só aumentando, você acaba criando é um sistema dentro do sistema que é muito deletério para a inovação como um todo. Ah, infelizmente, um, um dos é, papel principal ali, atores que deveriam estar explanando no Veio, que seria a Visa mas a gente conseguiu pelo menos dois encaminhamentos de um ano que vem, já logo no, no primeiro semestre, ter continuação dessa discussão da patente que... Isso aqui tem perrado muito dentro do Congresso. A gente tem projetos de lei aqui que estão mais de 10 anos sendo discutidos e nem foi para o plenário enquanto está plenário ainda. Estão pagando em comissões ainda. né? Por que, que esses projetos de lei... EME que discute uma questão de patente, que protege a questão da indústria farmacêutica, não, não tramita e não anda aqui de acordo dentro dessa casa Então, várias questões que a gente precisa estar discutindo e levando a pauta para beneficiar realmente a, a população brasileira que possa ter acesso a medicamentos de qualidade com preço razoável né? e, e garantir que o governo tenha uma sustentabilidade para bancar esses tratamentos. Né? Outra, que inovação é essa? Que, que sistema é esse que a gente quer criar? E eu acho que isso está dentro de uma discussão maior que leva em conta também essa, essa possibilidade de, de licenciamento compulsório, mas também de uma construção de política pública de inovação que esteja conectada com tudo isso, não é só a, a, a lei de patentes. É a lei de patentes, é a licença compulsória, é acordo comercial, é política pública de inovação, é política de, do setor industrial. Que política é essa que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma política que se conforma ou a gente está tentando fazer uma política que, que, que recria que é, copia, que aprende e que gera inovação. Obrigada. Achei uma falha grande, a Anvisa não está presente, acho que precisava estar. É, a mim não convenceu a justificativa que ela mandou, né? acho que ela precisava estar e ela deve estar nessa discussão sempre. É, achei importante a questão do que, do que foi trazido do Dona do, Gravi, que a gente espera, né, já é uma luta muito grande nossa, de muito tempo, que fala sobre essa medicação e nessa expectativa de que ele chegue em 2017, espero que se chegue realmente, né, é porque a gente já tem registro de pessoas no Brasil precisando desse medicamento que ficou sem essa medicação durante meses, né, então assim, é importante que se ter trazido a informação, e não apenas, mas que ele seja de fato incorporado quanto antes. Tem principalmente na questão do, é, eu acho que a gente ter tido a oportunidade de estar falando da questão do, do Truvada, que é outro, outro importante pra gente, né? e é, eu acho que a gente ter tido essa oportunidade já foi bem interessante, né? e Mais todos os encaminhamentos que foram feitos, né? É, pela, pela discussão que em outros momentos, inclusive de sair, é, desse momento e levar para outras comissões está discutindo o tema é, dessa quebra de patente. Eu acho que isso foi é, já deixa a gente bem contemplado com com esse momento. Então eu queria fazer umas pontuações é, sobre as patentes dos medicamentos é, antirretrovirais. É, o tenofovir teve a patente negada aqui. Porque, na verdade, ele tinha uma patente checa de 1986, tá certo? É, depois, o AZT, que foi o primeiro remédio, era, tinha sido desenvolvido para a câncer em 1960 e pouco. Era é, da, do Instituto Fred Hutchinson, é, de Seattle. É, o D4T, é, esta budina, que já não está mais em uso, é, foi produzido pela Universidade de Yale. É, o abacavir foi produzido pela Universidade de Minnesota. Então, eu só queria salientar que esse medicamento não foi produzido por laboratórios é, privados.